bem. Então, vocês vamos acomodando-nos, buscando uma posição cômoda e confortável para o corpo, de maneira que não tenha que quedar movendo-me demasiado em nos próximos momentos se si te sentes bem e cômodo pode manter os olhos naturalmente abertos entre abertos, sem forçar porque essa é uma prática natural que nos ajuda incluso mientras actuamos. Os olhos são como ventanas para o mundo físico. E na outra opção é manter os olhos cerrados, o que pode nos levar a, a dormir. Então, idealmente, com os olhos entreabertos. Assim como quando chegamos do trabalho ou de algum lugar externo, vamos soltando as bolsas, os objetos. Vamos à madrugada, cambiamos de roupa. De igual forma. Nesse momento, vou hacia dentro para observar quais são as bolsas de objetos, situações, memórias desse dia e, quizás, pelo final de semana que, todavia. Estou mantenendo internamente. Algumas não me gustam, mas eu não logro sacar. E outras me gustam tanto que ocupam todo o espaço. E nesse momento. Para relaxar nosso mente, para ir mais allá de los límites de nossa própria consciência, vamos experimentar que todo está bem. E vamos sentar em uma sija sutil, mental, como uma certa distância de todas essas coisas e observá-las adiá, um pouco lejos. Observo tudo que estou traindo dentro de mim. Há alguma coisa que tira, que ocupa e preocupa e que limita. Só o observo. E nesse espaço de observação, vou logrando o poder. E nesse espaço de observação vou logrando poder. A consciência percebe que eu sou o dono da consciência. E todas essas memórias Preocupaciones o tensiones no son parte del origen. Entonces observo todo eso como estado separado de mí. Tal cual los objetos físicos. Incluso puedo cambiarlos de lugar. Descanso observando que sou eu doido e agora, muito suave e lentamente, vou cambiando na vestimenta de ser que sou. Estou em um espaço. Especial um espaço que foi especialmente desenhado para mim, um espaço que invita a paz que regala la paz. Esa energía de tranquilidad, de bienestar. Es como una brisa. Suave. Y disfruto sentirme. Libre por algunos momentos. Una y otra vez recuerdo. Estou livre agora. Qualquer coisa interna não é real. É só uma memória. É só um recuerdo. Ou já sucedido. Ou todavia não. Então. Desfruto ver tudo isso separado de mim. E na tela de la mente, visualizo uma laguna, uma laguna de água transparente, limpia. E se logro visualizar isso, é porque está dentro de mim. Se logro visualizar isso, está dentro de mim essa claridade, essa estabilidade e transparência. E nesse viaje interno, percebo que posso elegir que sentir, que pensar. E, ao que uma e outra vez a mente se desconcentra, tudo está bem. Estou em um ambiente de paz. Sou paz. Amo na paz. E nesse espaço há outros seres como eu. E quando estamos juntos, é es muito poderoso. Todos estão praticando e experimentando o bem-estar. Vamos experimentando essa fragrância. São unas vacações para nossa mente. Soltar todos os limites mentais, todas essas ramas de situações que nos afetam. agora hora foi. e tem máquinas que, além de essa laguna, por detrás de qualquer agitação interna, podes abrir uma janela e visualizar o oceano. E na medida que observa essa fluidez, essa beleza, ilimitada, essa beleza ilimitada, foi me dando conta que esse é um oceano de energia metafísica, espiritual. Quando alguém está nos entregando energia, é mais fácil. Então vamos permitir a nós mesmos experimentar que essas olas de energia todo tipo de energia boa e reenergizante estão para mim, especialmente para mim, como na praia particular, Puedo. Elegir o que necessito nesse momento, mas Importante de que querer algo é es que necessito verdadeiramente. E observa na pantalla interna. O que te aparece? Qual é a necessidade sutil e espiritual Necessito valentia, quizás amor verdadeiro, limitado, claridade, felicidade, libertar libertar para soltar essas ramas e ir às profundidades desse oceano de paz, de luz, alguém que nos ama mais que nós outros mesmos, alguém que não guarda nada, que não seja uma maravilha, no é? Estou frente a essa energia suprema, supremamente pura, limpa. busco internamente en el coração del alma que sou quienes eu considero ser. a energia mais sabia do universo, incondicionalmente amorosa, benevolente e que sempre está disponível a la distância de um pensamento. Soy herdeiro dessa energia. Tenho um direito, temos um direito a experimentar que somos vivos e temos em nós espiritualmente toda essa energia de pureza de liberdade, desapego, de lo artificial, de lo limitado. Nesse momento, incluso as responsabilidades que são reais, estão a um lado, porque estou em minha praia particular. Recebendo poder, carinho, compreensão. Dessa fonte, madre, padre, guia. E em la profundidade do ser que somos está essa fé e esse reconhecimento. Definitivamente esse amor é es inquebrantável. Então, descanso os pensamentos em ele. Confio em mim. Experimento esse frescor pela serenidade. Observo que vou soltando todas essas vamas que limitam me expressar puro. Me doçura. Confiança. Dejo tudo isso longe e me submergo nessa energia purificadora. Vou reconvenecer cada pensamento. E se vem algo do passado, entrego. confio e suento, entrego, confio e suento. Nesse estado mais concentrado, vamos Mentalmente separando-nos dessa forma física, que às vezes se acha um pouco pesada. Vou visualizando uma forma sutil, luminosa. Voy visualizando na forma sutil, luminosa. Em mente que é ilimitada, posso ver. Te invito a visualizar um corpo luminoso, igual a esse corpo físico. Um corpo muito liviano que desplaça-se. Com muita elegância e suavidade, com ovos de luz, braços de luz, piernas de luz, mais allá de la densidade, de las debilidades. Permito que emerja todo lo bueno que sou. Permito que emerja todo lo bueno que sou. nesse momento não vou reprimir nada. Muitas vezes escutamos de outros sobre nossas especialidades. Acepto, creio e experimento. E quando estou conectada com essa fuente divina, Experimento é melhor. Agora vou embebendo toda a energia e poder para lograr lá necessidade que tenho, a necessidade espiritual. Recebo esse regalo como ondas de energia que vão massacreando minha consciência com esses dedos de luz que vão removendo. Todos os nudos que é acumulado. E a dia está nesse espaço, na energia que necessito. Em la forma de uma virtude, de um poder, emérito. Lo vejo, lo aceito. Agora foi entrando em um espaço ah. de consciência mais profundo. Visualizando a mim mesmo como um ponto de luz. Ou uma estreia pequena, brilhante, brilhante. E havendo soltado das ramas pelas situações, estou livre. Me conecto com a semelha de largo. Me conecto com a semelha de largo. Além do océano de luz, Experimento os rádios de um sol, um sol espiritual. E essa luminosidade, através de suas rádios, vai entrando em minha consciência. E nesses espaços bloqueados do passado, onde estão essas maletas invisíveis, oscuras, pesadas e com esses rádios de sol. Ai uma alquimia. Essa energia bondadosa e ilimitada. Vai derretendo toda a densidade. Como gotas sutiles de luz. Invisíveis, mas adiado em medo pela resistência, permito que esse sol espiritual absorva, absorva todo aquilo que me impide de experimentar minhas direitos, que me impide de sonreir constantemente, os espaços se alargam, E agora les invito a observar internamente como está a velocidade de tus pensamentos desde o momento que começamos la meditação, Verdadeiramente observo se si estou mais claro, mais tranquilo, ou se si é algo contrário. Mantendo essa honestidade comigo mesmo, comigo mesmo, porque esse é o momento. O coração honesto nos permite experimentar que o ser supremo, esse sol purificador, está complacido por um coração honesto. E nesses momentos... Se há alguma coisa que todavia não é logrado diluir... Me experimento como um ninho, pequeno, inocente, e coloco toda essa basura, toda e qualquer força que não é logrado eliminar frente a esse sorriso. Vamos estar por uns momentos em silêncio. E cada um mentalmente pode falar com esse. Espírito. Mentalmente pode falar com esse. Espírito. Entregando. -me. Espaço silencioso. Recordo a mim mesmo que o um ser supremo não tem uma forma física. Ele escuta os pensamentos. Agora estou consciente que todas essas cargas internas já não são minha responsabilidade. E todas as minhas responsabilidades físicas vou cumpri-las em um estado mais liviano lichosa e se qualquer sombra vem foi recordar He entregado já não me pertence entregado já não me pertence e experimento essas manos de luz Sobre minha cabeça. E massaqueando o coração e E nesse estado. Eu mantengo conectado a as semillas sempre, ela a essência. e recuerdo de soltar de ser me livre internamente sou como um ator nesse cenário mahana é um novo dia foi el cenário dela vida limpio de cargas internas E essa energia de bem estar, de calma, de claridade para cumprir as responsabilidades com uma mirada ilimitada. Então, se hora de forma lenta, tranquila. Vamos retornando dessa prática. Observando como está a energia de nosso corpo. Como está a respiração. Como me sinto. Continuo respirando fácil e naturalmente, abrindo os olhos, se nos temos cerrado. E retornamos aqui agora, mantenendo esses logros que conscientemente temos criado com nossos pensamentos. Om Shanti. Shanti significa que sou um ser de paz. Quando detrás desse personagem há uma luz de tranquilidade.